Mato bato no peito com amor sou Santa Cruz faço da vida um poema bato no peito com amor sou Santa Cruz quem conta quem conta um ponto aumenta um ponto da realidade a doce ilusão Sobre a coroa o sagrado talismã é a Santa Cruz a proteger o amanhã no chão de estrelas deslizo sambista a mente do artista vai devanear, fazer o bem sem ver a quem. Com emoção a vida valorizar, vou na magia da batida do tambor, pedir a proteção dos orixás. Vou na magia da batida do tambor, pedir a proteção dos orixás. Viga de guiné, viga de guiné, patuá é, é. pé de coelho. Meu padroeiro, é forte, é guerreiro Tentando a sorte nas pétalas da flor Buscando a fórmula da paz e do amor Viga de Guiné, a tua pé de coelho Meu padroeiro, é forte, é guerreiro Tentando a sorte nas pétalas da flor Buscando a fórmula da paz e do amor Traçar, traçar e confiar no caminho Desviar dos espinhos Pra eternidade alcançar os promessas e simpatias É ano novo, é alegria Felicidades, Felicidades! Vou jogar flores do mar Enquanto uma vida é esperança Olha O no sol de um novo dia vai raiar Tenho fé em minha prece, divino a tenho a luz. Faço da vida um poema, bato, no, bato peito. no peito com amor, sou Santa Cruz. Faço da vida um poema, bato no peito com amor, sou Santa Cruz. Oi, quem conta? Quem conta um ponto, aumenta um ponto da. E a coroa o sagrado talismã É a Santa Cruz a proteger o amanhã No chão, no chão o chão de estrelas desliza o sambista. A mente do artista vai devanear Fazer o, Fazer, o Fazer, o Fazer o bem, sem ver a quem Com emoção a vida valorizar Vou na magia da batida do tambor Pedir Ei. a proteção dos orixás Vou na magia. magia da batida do tambor da proteção dos orixás, fica de guiné para tua pé de coelho, meu padroeiro é forte, é guerreiro. Tentando a sorte das pétalas da flor, buscando a fórmula da paz e do amor. Viga de guiné para tua pé de coelho, meu padroeiro é forte, é guerreiro. No caminho desviar, desviar. desviados espinhos Pra, quê, pra, quê? pra eternidade alcançar. Us promessas e simpatias. É Eu não houve alegria, a alegria. felicidades. Vou jogar flores no mar. Enquanto uma vida é esperança, o sol. Todo dia vai raiar Quem, Quem acredita sempre alcança Viva, E vai a luta para o mundo transformar Tenho fé eu em minha vitória, crença da Do da divino da tenho cruz, a luz Faço da vida Um poema Bato no peito com amor Sou Santa Cruz Faço da vida Um poema Bato no peito com amor Sou Santa Cruz Faço da vida Um poema sou Santa Cruz, faço da vida. Um Vai bate no peito com amor sou Santa Cruz. Vai no talento Santa Cruz.